Seguinte. Aço não é resistente a é incêndio. Aço derrete, né? Aço não é bom no fogo. E realmente não é, vou te falar isso. Não é, mas você não precisa se preocupar, porque isso não quer dizer que o steel frame não é resistente a... É incêndio. Não tem nada a ver com isso. E eu vou te explicar o porquê agora nesse momento. Ah, bom. Se você não me conhece, sou Helena Rodrigues, especialista em construção a seco. Trabalho com isso no mercado já há mais de 13 anos e minha família é 30! Acredite-se ou não, 30 anos, pois é. Não é pouca coisa, né? E é o seguinte, você vai entender agora que você não precisa se preocupar com incêndio e construções de frame. O que que acontece? O aço, ele não é resistente ao fogo e isso é fato. Mas ele não ele sempre tem algum fechamento, seja fechamento de gesso, seja fechamento de placa cementícia. Você tem o fechamento junto. E o que que acontece? As nossas placas sim têm altíssimo desempenho de resistência ao fogo. As placas de gesso cartonada elas por si só, quando elas estão expostas ao fogo, elas soltam um vapor d'água porque elas retêm umidade dentro delas. E isso diminui a aceleração do incêndio. Além disso, a gente tem diferentes tipos de placa que tem altíssimo desempenho ao fogo, que elas têm vermiculite. Tá, você não sabe nem pra que quer, é, nem eu. Nunca nem vi. Mas eu sei que <risos> eu sei que ela ajuda retardar o incêndio. Ajuda. E até se você sabe pra quê que serve vermiculita. <risos> vermiculita, bota aqui embaixo para mim, viu? Eu sei que ela ajuda a retardar o incêndio. E a gente faz composições nessas paredes homologadas aqui no Brasil. A gente tem nos testes já aqui no Brasil, paredes que resistem a duas horas de fogo. vocês sabe o que é isso? Duas horas de fogo? Amória, construção de concreto não aguenta isso nem de longe. Eles precisam de alguma coisa extra. Não acredita porque eu Maria, concreto, etc., que não vai estar tá resistindo, não. E te digo mais: lá nos Estados Unidos, que eles constroem com essa jossa da pau, eles têm composição que resiste a 4 horas. Sabe o que são 4 horas? Nada nessa vida resiste a 4 horas de incêndio. E as nossas paredes aguentam. Curtiu, gostou? Fala sério, tiramos onda, né? Tô isso, Helena, e como é que eu sei qual é a composição correta? Vai fazer o seguinte, você vai dentro dos, é, do site dos fabricantes de placa de gesso, e eles têm lá as tabelinhas ah, 30 minutos, 60 minutos 120 minutos, eles têm as tabelinhas das composições que você precisa, é muito fácil, tabelinha que você usou pro drywall passa, você usa pro steel frame, acabou, porque o que protege é a placa, o que funciona é a placa ela te dá garantia, e como eu acabei de falar ela te dá garantias excelentes, essa aqui de bobeira mais simples que dá, 30 minutos gente é coisa demais, 30 minutos você tem pra meter o pé também, tu não vai ficar esperando o negócio eu cair, né? Na hora de pegar o fogo, tu vai puf, meter o pé. Corre, negada! Sabe o que você vai fazer também agora? Vai pegar, clicar aqui embaixo, que a gente tem um link da minha lista VIP do WhatsApp. Dentro da lista VIP do WhatsApp, novidades exclusivas pra você sobre eventos, matérias, artigo no blog, até conteúdo e possibilidade de falar diretamente comigo. Então não deixe de entrar na lista VIP do WhatsApp aqui embaixo, clicando agora.